Então, <risos> o meu óculos quebrou hoje de manhã, e hoje é o aniversário do canal, então, é. E também que eu vou fazer um vídeo melhor depois, Falo que né, não vai ser um vídeo mexeruca assim, quer dizer, até o fim do dia vai ser mais, tipo, daqui a pouco vai lançar o vídeo de verdade. Aí vocês só fingem que foi lançado hoje, tá?